Projeto de mobilidade TIE Baja participou da 27ª competição organizada pela Baja Sai Brasil. A equipe da Escola de Engenharia, com carro número 52, conquistou importantes posições, como segundo lugar na categoria Frenagem. A TV Engenharia, retomando suas atividades presenciais, conversou com dois integrantes, Vitor Risse, capitão da equipe, e Douglas Wagner, gestor de projetos. Acompanhe. A experiência de participar no Baja Sai Brasil Nacional foi muito grandiosa para toda a equipe, foi um momento que a gente estava se preparando desde 2019 para alguns, 2020, enfim. E foi o um momento que reuniu todos os esforços durante o, o ano ali, se concentraram naquele momento. E ninguém tinha nunca ido né para a competição, né? ainda mais um, um nacional, que é a competição principal do ano. Então foi uma coisa assim, uma experiência muito legal. A gente conseguiu, além de desenvolver mais as amizades durante o, o percurso ali no ônibus, a nossa ideia inicialmente era só participar mesmo, a gente não tinha tanta expectativa para se destacar. Mas aconteceu que, com muito esforço ali, dormindo cinco horas por dia, todo mundo participando, desde o professor até quem entrou na equipe há pouco tempo atrás, a gente conseguiu ali se destacar. Nenhum dos membros tinha participado de uma competição antes. Então, desde a experiência de conseguir o ônibus com a, URGS, a equipe não ia para uma competição nacional há mais de 10 anos. Para o regional fazia dois anos também que a gente não participava devido à pandemia. Toda a nossa equipe foi composta de membros novos que entraram durante a pandemia. Muitos deles conheciam a universidade. Foi o primeiro ponto de contato com a universidade, foi o bar. Então, foi uma experiência, assim, para muitos de nós inesquecível de poder estar lá entre 69 equipes do Brasil inteiro, chegar lá em São José dos Campos, competindo. Todas elas com um único foco, que é desenvolver o carro. E foi uma experiência, assim... Inesquecível, todo mundo ficou muito ansioso e a gente não tinha tanta expectativa assim, para o resultado. A ideia mais era participar e conhecer a competição, devido a muita dedicação de todos os membros, não só dos mais novos, mas sim de uma dedicação que a gente está carregando há mais de 2, 10 anos. Fazia 22 anos que a equipe não se destacava numa colocação acima do décimo lugar numa competição nacional. A gente conseguiu se destacar, a gente teve um carro competitivo, graças ao esforço de todo mundo lá dentro da competição. No Nacional de 2022, a nossa equipe alcançou a segunda colocação em frenagem, o destaque de equipe novata e a décima colocação geral na competição. Esses prêmios a gente ficou muito surpreso, muito feliz principalmente, pois a equipe fazia oito anos que não participava do nacional. Voltar para a competição e já ter uma colocação boa dessas nos trouxe uma alegria tremenda, porque a gente se preparou o ano inteiro. Fomos na competição principalmente ter um aprendizado, saber como é que é competir, porque ninguém da equipe ainda tinha participado de um nacional e já de cara conseguir um resultado desses foi muito gratificante e demonstrou que nosso trabalho estava sendo bem feito. O Móvel contribuiu muito para nossa participação na competição. Na verdade, eu diria até que foi essencial. Sem o Móvel, a gente não teria conseguido ir para São José dos Campos, porque foi através do Móvel que a gente conseguiu o transporte, que era um valor bem elevado que a gente não tinha como cobrir. Além de toda essa questão dos patrocinadores, o Móvel está ajudando faz muito tempo já. O Móvel está trazendo iniciativas muito grandes, ajudando a organizar as equipes, a divulgação de marketing e patrocínio. Se não fosse o móvel, a gente não teria ido para a competição na e graças a ele agora a gente está almejando muito mais. Bom, nesse ano também objetivamos nos destacar nas etapas regionais e nacionais, objetivando então a participação no Mundial do ano que vem. A gente almeja desenvolver o carro mais ainda e para o nacional agora no ano 2023, ficar entre as três melhores equipes do país e poder levar a URGS para os Estados Unidos. Participar do projeto do BAJA, né, de um projeto de extensão da faculdade, agrega muito na formação acadêmica dos alunos, pois é nesses projetos de extensão que a gente consegue aplicar na prática todos os conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula. A gente consegue participar de um projeto fechado, desde a parte de criação, desenvolvimento, o cálculo, desenho, a própria fabricação, que muitas coisas a gente mesmo faz, e depois validar obter dados e certificar que o nosso projeto aquilo que a gente pensou está de acordo com o que foi planejado e a gente vê depois na prática no carro podendo ter a experiência de um projeto que tu desenvolveu tá aplicado no carro e tu ver ele funcionando na vida real participando uma competição e obtendo bons resultados na última competição que participamos a gente conseguiu visualizar todos os problemas que tínhamos no nosso projeto todas as melhorias podemos comparar nosso carro com os demais para saber como que está sendo o desenvolvimento geral da competição e isso vai facilitar muito agora no nosso ano em decidir os projetos para a próxima competição que a gente vai ter uma maior confiabilidade no carro mesmo ele tendo aguentado a competição inteira com pequenos detalhes que aconteceram a gente pretende deixar ele um pouco mais confiável a gente garantir que vamos passar bem tranquilo a próxima competição e fazer algumas melhorias pontuais trabalhando pequenas coisas projetos bem desenvolvidos. Eu aproveito para convidar todos a participarem do Portas Abertas 2022, onde a gente estará apresentando o nosso carro pessoalmente e na faculdade. Então todos que quiserem conhecer melhor a equipe, trocar ideias, estão convidados a, a nos visitar e em seguida estaremos abrindo nosso processo seletivo. Então para quem tiver interesse em entrar na equipe. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram nessa jornada. Desde os mais pequenos, que ajudaram com materiais, até os maiores, como o IAIMER e o LAMEF, que são nossos principais patrocinadores. Que graças a eles, eles deram o suporte principal para a gente poder ir para essa competição.